Você está sentado ou deitado numa posição que seja confortável para você. E você pode, é claro, mudar de posição, ajustar a sua posição durante o exercício, se for necessário. O que é importante é que você esteja sempre confortável. Agora que você achou essa sua posição, na qual você está confortável, você pode fechar os olhos. E simplesmente observar a sua respiração sem agir. Somente perceber como você respira, só observar onde a sua respiração se situa, qual é a parte do seu corpo que se mexe quando você respira. Perceba o ritmo da sua respiração. Se durante esse exercício você ouvir barulhos vindo lá de fora, ou se pensamentos vierem à sua mente, você simplesmente não focaliza sua atenção nisso. Focaliza sua atenção na minha voz e nas suas sensações físicas e mentais. Não se concentre nesses barulhos nem nesses pensamentos. E eles vão embora naturalmente. Agora eu vou pedir para você inspirar pelo nariz e expirar pela boca três vezes. Você pode começar, inspire pelo nariz. Expire pela boca. Você pode fazer isso pela segunda vez, inspire pelo nariz. Respire lentamente pela boca. Pela terceira vez. Perceba essa sensação de calma que tá aos pouquinhos chegando no seu corpo, na sua mente. Agora você pode prestar atenção particularmente nas partes do seu corpo que estão em contato com a cadeira na qual você está sentado, com o colchão, com a cama na qual você está deitado. Então preste atenção no contato da sua cabeça com o colchão com a parede, preste atenção nos seus ombros, encostados com a cadeira, nos seus braços, nas suas mãos, preste atenção no contato das suas costas, das suas nádegas e as suas pernas. Perceba essa sensação de tranquilidade que está aos pouquinhos invadindo o seu corpo. Agora você vai começar o relaxamento de todo o seu corpo, da cabeça até os pés. Talvez você queira utilizar uma imagem que possa te ajudar nesse relaxamento. Você pode então começar a prestar atenção na sua cabeça. Comece relaxando o seu couro cabeludo. Sinta o relaxamento de cada raiz, de cada fio de cabelo. Agora você pode sentir, relaxar a sua testa. Sinta a sua testa perfeitamente lisa. Relaxe suas sobrancelhas, como se a cada respiração você pudesse aumentar o espaço entre as suas sobrancelhas. Relaxe as suas pálpebras, seus olhos, sinta suas pálpebras mais pesadas. Relaxe o seu queixo. Sinta cada músculo do seu queixo se descontraindo. Você pode, se você quiser, abrir um pouquinho a sua boca. Relaxe a sua garganta. E perceba agora que a sua cabeça, o seu rosto, estão perfeitamente. Perfeitamente relaxados. Preste agora atenção na região da sua garganta, no seu pescoço. Relaxe bem essa região do seu pescoço. Se libere de todas as tensões que não sejam úteis. Relaxe os seus ombros, sinta talvez que os seus ombros se abaixam um pouquinho com o efeito do relaxamento. Relaxe os seus braços, seus cotovelos, seus antebraços e as suas mãos até a extremidade de cada dedo. Perceba agora que os seus membros superiores estão perfeitamente relaxados. Essa sensação de calma, de tranquilidade vai continuar se espalhando por todo o seu corpo. E agora essa sensação de calma vai chegar nas suas costas. E você pode relaxar cada músculo das suas costas. Você relaxa cada músculo ao longo de toda a sua coluna vertebral. Do alto até a parte mais baixa da sua coluna vertebral. Você Se sente as suas costas mais leves. Perceba agora que as suas costas estão perfeitamente relaxadas. Essa sensação de leveza, de calma, vai chegar agora no seu tórax. Você pode perceber as batidas do seu coração. Seu coração bate regularmente, calmamente. Observe a presença da respiração no seu tórax, que levanta e se abaixa de acordo com o ritmo da sua respiração. Procure respirar lentamente, sinta o relaxamento da sua barriga, observe também a presença da sua respiração na sua barriga, sua respiração calma, ampla, relaxe também Toda a sua região pélvica, seu períneo e os seus músculos glúteos. Perceba agora a sensação de total relaxamento do seu busto. O corpo está cada vez mais leve, sereno. E agora você vai poder relaxar as suas pernas. Essa sensação de calma vai se expandir pelas suas coxas. Relaxe cada músculo das suas coxas. Relaxe seus joelhos. Relaxe as suas ponturrilhas. Relaxe seus tornozelos. E relaxe os seus pés do calcanhar até a extremidade de cada dedo. Perceba agora como os seus membros inferiores estão perfeitamente relaxados. Perceba como todo o seu corpo está perfeitamente relaxado. Aproveite. Saboreie essa sensação de calma de tranquilidade, de leveza. Agora que você está inteiramente relaxado, eu proponho que você coloque para fora algumas tensões residuais que talvez ainda estejam presentes no seu corpo ou na sua mente. Primeiro, eu vou te explicar como. Você vai começar inspirando pelo nariz. Em seguida, você vai prender a respiração alguns instantes, contraindo todos os músculos do seu corpo, da cabeça até os pés. E Em seguida, você vai expirar pela boca com força para jogar fora todas essas tensões. Você pode começar. Inspire pelo nariz. Prenda a respiração, contraia cada músculo do seu corpo alguns segundos e quando você quiser, você pode expirar com força pela boca para se liberar das tensões. Você pode agora respirar naturalmente. Relaxar bem os seus músculos. Perceber a sensação de leveza, de calma, de relaxamento físico e mental. Para continuar e amplificar essa sensação de calma, eu te convido a imaginar a calma que você sente, você pode sentir quando você está fazendo um passeio à beira-mar. Primeiro, comece imaginando esse lugar, essa praia. Pode ser um lugar que você conhece. Pode também ser um lugar completamente imaginário. Observe esse lugar. E tudo que você pode ver. Observe o azul do mar. Observe a areia. Observe talvez o verde da vegetação. Observe o céu. Observe talvez outras pessoas, se houver outras pessoas com você, observe tudo o que pode ser visto nesse lugar, todas as coisas que podem ser observadas nesse lugar. Agora, preste atenção em todos os sons que você consegue ouvir. O barulho das ondas indo e vindo lentamente, calmamente. Talvez o canto dos pássaros. Talvez o som do vento, da brisa. Talvez um pouco de música. Talvez vozes. Observe todos esses sons. Agora focalize a sua atenção em todos os cheiros. Todos os cheiros que você consegue sentir nesse lugar. O cheiro muito característico do mar. Perceba esse cheiro do mar. O cheiro da areia. Pode ser que você sinta também outros cheiros. Pode ser o cheiro de alguma bebida. Água de coco. Talvez o cheiro de um protetor solar. Talvez algum cheiro de comida. Agora eu te proponho tocar. Sentir diferentes texturas na sua pele. Nos seus dedos. Sinta textura da areia essa areia quente morna uma temperatura ideal para você sinta também o calor da sua pele talvez o contraste entre o calor da sua pele e o frescor da água do mar. Sinta a textura da casca, do coco. A textura do filtro solar. Talvez você possa também tocar a sua toalha. Pode ser também que nesse lugar você possa provar diferentes coisas. Talvez você possa sentir o gosto do docinho da água de coco que mata a sua sede. Ou simplesmente a água que você bebe. Pode ser que você coma alguma coisa durante esse passeio. Pode ser que você coma alguma fruta. Sinta todos esses gostos diferentes que você pode apreciar durante esse passeio à beira-mar. Perceba a sensação de calma que está dentro de você agora durante esse passeio à beira-mar. Repare na sensação de paz, física e mental, de tranquilidade. Perceba a sua capacidade a se acalmar. Essa sensação de calma está sempre presente dentro de você. Você pode ativar essa sensação quando você precisar ou quiser no seu cotidiano. Agora eu proponho que você comece a deixar de lado essa visualização do passeio a beira-mar. E que aos pouquinhos você comece a voltar aqui, agora, nesse lugar onde você está. Eu proponho então que você visualize o lugar onde você está, a sua sala, o seu quarto. Que você volte a sentir o contato das partes do seu corpo que estão em contato com a cadeira, ou com o colchão, o contato da sua cabeça, dos seus ombros dos seus braços, das suas costas, dos seus glúteos, coxas, pés. Você pode se reconectar aos barulhos vindo lá de fora. Você pode inspirar e expirar com energia para se redinamizar. Pode respirar naturalmente. Se você quiser, comece a mexer um pouquinho o seu corpo, as suas mãos, os seus pés, aos pouquinhos, devagar. Você pode, é claro, se espreguiçar, bocejar, se você quiser. Esse exercício agora acabou, você pode abrir os olhos quando você quiser.